Eu, quando tinha mais ou menos oito, nove anos, eu era super viciado em Playstation e jogos e tudo mais. E os meus pais sempre me disseram Ah, estás sempre em casa e nunca vais sair com os teus amigos e brincar com eles na rua e lá lá, lá. E pronto, eu sempre fui um miúdo de, de casa e sempre consumi muito conteúdo na internet. E principalmente a partir de 2012, 2013, cá em Portugal o YouTube começou a, a crescer bastante e na minha opinião foi o boom inicial do YouTube em Portugal. E, e na altura eu via imensos youtubers, tipo Miguel Luz, Silvia Barbosa, Nerv, etc. Até que o bichinho começou a surgir e surgiu através de um trabalho de inglês em que eu próprio, juntamente com o meu grupo, tivemos que criar um canal de, de televisão para uma disciplina, que era inglês. Ou seja, eu tive que pensar nos vídeos todos, tive que ser o próprio diretor dos vídeos, editá-los, etc, e depois apresentar tudo isso. E acho que o bichinho surgiu um bocadinho por aí e pronto, em 2016, criei o canal. Eu, pessoalmente eu,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 interessantes do ponto de vista do lifestyle, do ponto de vista de saber o que é que as outras pessoas, ou neste caso de conhecer outras pessoas, outros artistas, outros, outras formas de, de comunicar, isso sim, consumo. A rádio, por si só, uh, gosto de ouvir quando vou no carro, agora não, não sou o tipo de pessoa que está constantemente ligada à rádio, mas a rádio, contrariamente à televisão, foi um meio que se soube muito bem adaptar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 na minha tomada de decisão, seja de curso ou seja agora de estar-me a dedicar totalmente ao YouTube e ao digital, eu não senti uma influência positiva, um, ou neste caso não senti que a escola me influenciou a eu tomar esta decisão, muito pelo contrário. Eu acho que o sistema educativo, a forma como é feito neste momento, é algo muito generalista, é algo que não tem em conta aquilo que as pessoas e, e acima de tudo os adolescentes um, querem fazer para estas suas vidas, tem em conta um modelo uh, que é criado de raiz para ser aplicado a toda a gente e depois cada um, eu não sei se posso dizer a gerações ou não, mas cada um que se diz merda. E eu acho, acho que isso não é de todo correto porque eu felizmente tinha as ferramentas e criei também os próprios minhas ferramentas para seguir o caminho que eu acho que é o correto e que eu acho que vai resultar. Mas eu tenho a noção que há muita gente e muitas pessoas da minha idade que não têm essa capacidade, não conseguem escolher o caminho, precisam desse apoio e as escolas não dão esse apoio. Além de que, e falando numa parte mais de universidades, eu acho que as universidades, e eu sinto muito isso principalmente pelos meus amigos, eles estão lá porque têm que estar e não estão lá a fazer aquilo que realmente querem fazer. Não há um clique na cabeça deles de eu vou parar um ano, eu vou me conhecer a mim próprio e depois sim, vou investir naquilo que vai ser o resto da minha vida. Porque muito provavelmente, e acho que esse também é um dos grandes problemas fatais do nosso país, é as pessoas tiram um curso e vão para um trabalho completamente diferente só porque têm que ter uma vida e têm que ganhar dinheiro todos os meses, senão não há pão em cima da mesa. E isso para mim é errado, porque eu acho que todas as pessoas têm algo que gostam e se gostarem realmente dessa coisa vão ser boas nisso e vão ganhar muito mais dinheiro nisso do que o que estariam a ganhar uh, seguindo o caminho normal. Mais ou menos desde os 16, 17, que curiosamente foi precisamente a altura em que eu criei o meu canal no YouTube.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 Singularmente. Não pode ser um, uma fórmula que é feita e que é assinada para um montes de pessoas. Eu tinha cadeiras que, que, que ia lá e ficava a olhar para aquilo, de tipo, análise social e de tipo, olhar para aquilo. Não. Porquê? Eu, eu não preciso disto. Tipo, isto não está a trazer qualquer tipo de benefício. Eu estou lá só para fazer uma cadeira. E eu acho que principalmente quando saímos da escola, a universidade não é para seguir o mesmo caminho que a escola. É para nós fazermos aquilo que estamos a gostar. Portanto, termos cadeiras obrigatórias também acho que é. Não é ridículo, mas não faz sentido. Eu não a política, mas hum, também não sigo políticos. Duvido que haja muita gente da minha idade que siga políticos que não estejam na política, em JSDs e Juventudes, etc, blá, blá, blá. Mas acho que é uma ferramenta extremamente importante, independentemente de ter audiência ou não ter, uh, os políticos, tanto no nosso país como uh, nos outros países no mundo, estarem presentes nas redes sociais porque não como uma forma de se aproximarem, seja de quem for, mas como uma forma de ganharem um posicionamento para uma audiência ou, neste caso, para um grupo de pessoas que ainda não conseguem impactar. E uma das coisas que eu, inclusive, falo com alguns amigos meus que, que se interessam mais pelo tema, não que seja o meu core, tipo, não é, mas que eu falo com eles é o facto de nós sermos a Geração 2000 e sermos a geração que este ano vai começar a votar e tenho muito receio uh, desse dia em que, efetivamente, haja as eleições e, e, e tenham que haver votos, porque tenho plena certeza de que uh, mais de 50, se não 60% das pessoas, se não mais até, não vão votar, porque eu falo por mim, eu sei a diferença entre esquerda e direita, não sei mais falem disso, porque isso não é ensinado e mesmo não sendo ensinado, ou mesmo que seja ensinado, não é ensinado da melhor forma para causar interesse nas pessoas que estão neste lado. As pessoas não se interessam por política, não sabem o que é que se passa no nosso país. Sabem que uma vez a ou outra dizem que há crise, outra vez ou outra há um aumento de impostos, e é isto e é aquilo, mas são coisas muito pontuais. Não há nada nada interessante e nada que chame a atenção às pessoas para a área. E isso é, é muito mau e, e pode ser um grande problema da minha geração, é não se interessar